Salve legião de assadores apaixonados por churrasco. Estamos aqui na fábrica da Nabraza, equipamentos hoje, para a gente falar desse super lançamento nosso. Nosso Smoker Leopard 220. Lançamento Nabraza 2022. Bora lá que eu vou mostrar todos os detalhes. Vou fazer hoje um review dessa super máquina de combate. E nosso Leopard 220. O nome dele vem de um tanque de guerra produzido lá em 1970. Um tanque alemão. Tem suas características, robustez, e agilidade. Uma das melhores máquinas produzidas na época. Pensando nisso, a gente criou o um Leopard. Foi um ano de projeto. A gente começou lá nos pits pequenos. Começou a entender um processo. Começou a entender fluxo, espessura de chapa. O que a gente poderia dar para pit, é, o pitmaster a possibilidade de ele escolher qualquer melhor forma de fazer o seu American Barbecue. E a gente chegou nessa belezura aí, Leopard 220, uma máquina de guerra aí, para quem vai entrar no mundo American Barbecue de forma profissional. Vou mostrar um pouquinho então da parte externa do nosso Smoker, mostrar um pouquinho das características, e aí, depois a gente abre, ele mostra internamente, todas as opcionais que a gente tem, e são que é um equipamento bem versátil, dando autonomia para o máximo. Então, ele é um equipamento de alta capacidade, tá? Ele tem a, o tanque de defumação dele. A, área, a, a câmara de defumação, a menção 220, então é 220 de câmara de defumação, mais a nossa firebox aqui, ela vai em torno de 70 centímetros. Firebox bem grande, dando capacidade, dando fluxo de fumaça. Então, uma das características que a gente colocou, principalmente para a gente fazer o um controle de estabilidade, né? Fazer a medição, a gente colocou três termômetros, tá? Um na parte superior aqui. Outro na parte central e outra na saída aqui, e o nosso smoker, né? Obviamente a saída no caso de trabalhar com ele Offset. Falando em sistema Offset ou Reverse Flow, todos os nossos equipamentos, esse aqui não vai ser diferente. Nosso Smoker Leopard 220, ele tem a opção de trabalhar Offset, da forma como a gente está instalado ele aqui, e no modo Reverse Flow. Para isso, né? a gente vai fazer a inversão do lado, fecha aquele lado, Puxa a chaminé aqui em cima e coloca as placas defletoras. Então você pode trabalhar tanto o offset como o reverse flow. Essa é uma opção do Pitbass. Outro diferencial gigante que a gente tem: o armbox ele é opcional do produto. A gente consegue, inclusive, colocar o Firebox para o cliente após a aquisição do mesmo. Então, para aquele cliente que quer dar uma economizada na hora da compra do primeiro smoker, pode comprar ele sem o Box. E futuramente, quando necessita de uma capacidade maior, é fazer a aquisição. Eu vou montar ele depois para vocês verem como é que funciona aí a montagem do Arm Box e como que ele fica sem o Arm Box. Vamos fazer também a montagem dele offset, reverse flow para vocês verem toda a versatilidade que tem nesse nosso equipamento. Então a Firebox ela vai com duas placas defletoras. A gente tirou uma e essa placa aqui, a função dela é não danificar essa chapa inferior aqui. Né? Onde tem embaixo a gente tem o controle de cima. Então, quando o cliente quando teve danificou essa chapa aí que é normal né no, no processo de combustão ali ela vai com o tempo danificando o cliente só faz a troca dessa chapa aqui não danificando a Firebox, que é o componente principal do nosso cilindro. Então, um ponto importante também no sistema aqui de controle de fluxo da chaminé é essa base, que a gente tem uma captação de uma área bem grande aqui, evitando pontos onde a gente não tem fluxo de fumaça. Ele vai pegar praticamente todas as grelhas, ó, que a grelha vai desse, até aqui, desse tamanho aqui, né? E praticamente quase toda a área aí a gente vai ter o fluxo de fumaça afunilando, dando um fluxo muito bom na hora de fazer a nossa defumaça. Vamos abrir agora as portas para você o ver o tamanho da capacidade que tem essa máquina. Bom, a, a, o tamanho das nossas grelhas, tá? a gente vem com três grelhas hein, em cada lado, tá? isso é original de fábrica, dando a possibilidade aí para o cliente colocar mais duas grelhas para no caso de fazer cortes braços, como hambúrguer, costeirinha. Né? Então, nossas grelhas aqui ela tem uma medida de 87 por 70, dando uma grande capacidade na, no processo de produção. Vou tirar todas as grelhas aqui para vocês verem como que ela fica no caso da gente utilizar 10 grelhas, né, Dando a maior capacidade. E já vou tirar uma medida para vocês também. Agora, ó, utilizando 10 grelhas, a gente vai ter aqui uma abertura, um vão livre de aproximadamente 7 centímetros. Tá? Isso é bem importante aí. Para quem quiser fazer essa a gente consegue fazer hambúrguer, um consegue fazer a costeria, algum corte mais baixo aí também que tem, consegue estar tá, uh, operando. E dá uma olhada no tamanho né, da câmara de defumação, aproveitar que está tirando. Para quem trabalha no modo offset, a gente tem então as placas defletoras né? Que vão impedir, uh, fazer com que o fluxo fique reverso, tá? São três placas, ela tem aqui um vinco, uma leve inclinação para que a gordura sempre se desloque. No caso de quem trabalha com ele offset, então vai fazer a remoção das vacas. São três placas refletoras. tá? Faz a remoção e vai trabalhar nele naquele modo raiz, naquele modo offset para dar aquele baita fluxo de fumaça e um defumado sem igual. Outro ponto bem importante, principalmente na manutenção do equipamento, então a nossa Firebox, ela é parafusada na nossa câmara de defumação e isso facilita na hora de fazer uma manutenção até possivelmente aí precisar mandar a Firebox para a fábrica, para a gente dar aquela geral lá, depois de um tempo de uso. Uh, manda a Firebox, a gente dá uma geralzinha e manda de volta para o cliente. Sempre estando com o seu equipamento intacto, uh, facilitando aí na manutenção e na durabilidade do seu equipamento. Bom pessoal, agora a gente vai tirar o Armbox aqui. Eu vou mostrar para vocês como que fica o nosso Smoker sem Armbox, uma opção aí. Para quem não quiser gastar tanto, não quiser fazer o investimento inicial do piso completo, a gente vai conseguir reduzir o custo. Bom pessoal, tiramos a marubibox, tá? E como funciona a gente tem essa placa, né? Obviamente essa placa ela é parafusada, é um bem certinho. Ela é parafusada aqui, não vai ter perda de fluxo, perda de calor, tá? E assim a gente tem aí um pitch. De grande capacidade sem o armbox, Até porque tem muita gente que não gosta de dar o armbox E acaba utilizando um forno convencional Dessa forma fica um custo muito melhor né, Da aquisição do equipamento Vou mostrar agora aqui como que é para inversão né? Quando a gente vai fazer a inversão Do offset pro reverse flow Dá um zoom aqui, tá? Isso, vou mostrar aqui Então a gente vai remover essa parte aqui vendo que ela tá parafusada A gente faz a remoção Pega o fluxo de fumaça A chaminé que tá lá, joga pra esse lado Essa chapa vai pra lá no caso da gente estar tá utilizando com box Box, a gente tem essa abertura aqui, onde a fumaça, em vez de ela fazer a coleta aqui na lateral, né? Então ela vai fazer, encaixa a chaminé aqui em cima, ela vai fazer o, o, a saída da, da fumaça aqui, vai ser na parte externa. Então, dessa forma, quem escolhe se quer trabalhar com reverse flow ou offset, é o pitmaster e não o fabricante. E é isso aí, meus caros. Esse é o nosso Leopard 220. O um equipamento aí para quem quiser trabalhar forte na operação do American Barbecue. Espero que tenham gostado. Para acessar, para maiores informações, todas as descrições, medidas, tamanho, comprimento, espessura de chapa, tem no nosso site, na brasaequipamentos.com.br. Tamo junto e nos vemos semana que vem. Tem mais Sábado na Brasa!